Fala pessoal, tudo bem? Então essa dica de hoje é para você que não aguenta mais converter os ângulos de porcentagem para graus, de graus para porcentagens e tudo fica confuso, se confunde. Então essa dica vai facilitar a tua vida. Neste site aqui, você vai conseguir converter de forma rápida e fácil uh, as medidas as unidades de ângulo de porcento, tanto de porcentagem para graus quanto de graus para porcentagem então você que utiliza várias ferramentas de extração de dados georreferenciados de dados geográficos de dados geoprocessados e é, às vezes uma ferramenta só trabalha com ângulos em graus a outra ferramenta só trabalha com ângulos e porcentagem é normal isso né? Uh, alguns países preferem de uma forma outros países preferem de outra e aí você está fazendo todo um geoplanejamento de precisão para para extrair daquele geoplanejamento o tempo total da trilha o, o, o, o quanto você vai gastar de tempo em cada trecho da trilha né? e aí você precisa fazer o corte do terreno, fazer a uma análise altimétrica do terreno, precisa extrair a declividade do terreno e aí tem uma hora que você fica confuso, poxa, peguei eu estou usando graus, preciso de porcentagem, estou usando porcentagem, preciso de graus eu preciso extrair essa informação de várias fontes eh, em diferentes unidades e converter todas numa unidade única, né? então essa ferramenta aqui é para você o site eu vou deixar aí na descrição do vídeo, mas... É junk.d barra calc barra ângulo traço pt shtml né? e aí você entrando nele você apaga os dados e se quiser converter de ângulo para porcentagem de, de graus para porcentagem né? então por exemplo um ângulo de 45 graus qual que é a porcentagem a ah, 100 né ah, mas um eu, eu peguei um ângulo aqui de 22 graus. Qual que é a porcentagem? por é 40%. Ah, tudo bem. Mas eu extraí aqui um uma porcentagem de 124 134%. Qual que é o ângulo? Ah, o ângulo é 53 graus, né? Ah, então eu, eu peguei aqui um uma, uma declinação Uh, correspondente a porcentagem de 60 quanto que isso me dá em ângulo né? 30 graus então é fácil utilizar essa ferramenta tanto para converter os graus em ângulos em, em porcentagem quanto para converter as porcentagens em graus agora você não vai mais ficar confuso deixa a sua calculadora científica de lado para de ficar calculando isso na mão e assume, escolha uma forma de leitura única. Eu gosto muito de, de usar, de converter tudo para graus, né? porque a unidade em ângulo a gente utiliza a, a, a bússola, você mede ângulo, coordenada geográfica você mede ângulo. Então a gente está um pouco mais acostumado do que utilizar porcentagem. Essa é a dica. Até o próximo vídeo.